Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba E já faz um tempinho que eu não faço Nenhum Ask Jordan aqui no canal E eu sei que é um conteúdo que vocês gostam Bastante, eu já estava pensando Em trazer um episódio novo do Ask Jordan Pra vocês, já fazia um tempinho Mas muitos de vocês estavam comentando aqui no canal Pedindo pra trazer mais um episódio de Ask Jordan Pra eu fazer outro videozinho de perguntas E respostas, então hoje eu trouxe Mais um Ask Jordan pra vocês Dessa vez eu pedi lá Nos meus stories do Instagram arroba pra que vocês as perguntinhas nas caixinhas Dos stories, vocês enviaram Muitas perguntas, várias perguntas Mara, incríveis, que eu vou selecionar Aqui e responder pra vocês, então Se você, por algum acaso, ficou de fora Significa que você não me segue no Instagram Ainda, então corre lá pra me seguir Em arroba pra você não perder nada E não esquece de ativar as notificações De publicação e de stories, porque geralmente Eu sempre peço nos stories e também aviso no feed Quando eu tô selecionando as perguntas Então, se você já quiser cumprir esse episódio De Ask Jordan, já deixa o seu like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 Gente, a primeira pergunta que eu vou responder, na verdade, é uma que ninguém fez, mas eu sei que vocês vão fazer. Que é, cadê o resto da sua sobrancelha? Gente, a minha sobrancelha tá aqui, tá? Isso aqui é só uma maquiagem que eu fiz, que inclusive eu gravei lá pro Instagram, que eu fiz o final da minha sobrancelha branca com umas banchinhas rosas, né, pra combinar com delineado. Já vou logo falar isso, porque eu sei que vão perguntar se eu raspei a sobrancelha. Não, gente, eu sou louca, mas também não é pra tanto, tá? <risos> Vamos começar com a primeira perguntinha do Júnior, que já participou desse Jordan antes, que eu lembro. Ele Perguntou, já fez algum make e tirou na mesma hora porque não gostou? Então, Júnior, já! Muitas vezes, meu amor, principalmente no início, quando eu tava aprendendo algumas técnicas, quando eu tava aprendendo a me maquiar, fazer o básico, colar cílios postiços, de fazer delineado, batom, eu tinha dificuldade de passar. Aí a gente faz o que? A gente tira a maquiagem e tenta de novo, gente. Porque é isso que é maquiagem. É só assim que você vai melhorar as suas técnicas. Hoje em dia eu já consigo fazer coisas bem elaboradas, tipo assim, colar a sobrancelha, desenhar uma nova, fazer estampa no delineado. Uma pele super produzida, a auge. Mas nem sempre eu soube fazer tudo isso aqui. Tudo foi prática. Inclusive, a Achei essa pergunta divertida, tô descendo aqui no meu feed tentando encontrar alguma make que foi a segunda tentativa que eu fiz. Ah, gente, a do Coringa do Halloween do ano passado. Não sei se vocês vão conseguir ver essa foto, mas enfim, essa maquiagem aqui, por exemplo, foi a minha segunda tentativa, porque na primeira eu tinha errado a pele completamente. Eu tinha usado uma tinta errada na hora de misturar pra fazer a base, né? Enfim, mas no final das contas ficou belíssima na segunda tentativa e é isso aí, gente. Eu não desisti a continuar praticando. A próxima pergunta é da Brenda Amorim. Ela falou: Defina-se em uma palavra bela, né, meu amor? Amo. A Dayane Pontes perguntou o que nunca pode faltar na sua coleção de make? Cara, vamos começar, né? Tipo, o que nunca pode faltar? Uma base de alta cobertura, um corretivo de alta cobertura, um pó fino e macio, um pó de contorno também macio e fino, um bom blush rosado, assim, um rosado meio queimado, um iluminador meio champanhe, que eu acho que essas cores combinam bastante comigo, uma boa paleta de sombras, bem pigmentada, um batom nude, um glossinho pra elas, máscara de si, e os lápis preto, que eu adoro também. Enfim, gente, a minha coleção tem coisas demais, não tem como escolher um produto só. Mas se fosse pra escolher só um, eu diria que uma boa paleta de contorno e iluminação. Porque, tipo, já tem os pós mate, né? Tanto pra iluminar o rosto, quanto pra contornar, tipo, tudo no mesmo produto, na mesma paleta. A Sara Cristina perguntou quando começou a sua carreira de blogueira. Então, Sara, eu comecei minha carreira de blogueira em janeiro do ano passado. No dia 15 de janeiro de 2019, estava eu lançando aqui o meu canal no YouTube, Belíssima. Nossa, soltei um trailer assim bafo no Instagram e no YouTube também. Mas é isso aí, né, meninas? Comecei o meu canal e o meu Instagram juntos, né, no ano passado, no dia 15 de janeiro de 2019. A Ju perguntou... Oi, Gabi, você namora ou já teve algum relacionamento? Manda beijo. Beijo, Ju. Então, acho que um relacionamento todo mundo já teve, né, gente? <risos> Auge. Mas se eu namoro, a resposta é não. Estou solteira. E quero continuar assim, inclusive. Auge. O user Tamaris Justino perguntou... O que te influenciou a começar com o canal? Olha, desde sempre eu gostei de produzir vídeo. Eu adorava fazer editar vídeos. Também sempre gostei muito de me comunicar com outras pessoas. E é essa forma que eu encontrei pra me comunicar com todos vocês que me acompanham, né? Que me encontraram aqui na internet. Eu também sempre fui interessado no mundo da beleza. Tanto de maquiagem, unha, cabelo, moda... Nossa, eu me interesso demais com tudo isso. E juntando o útil ao agradável, eu transformei tudo isso numa carreira pra mim. Aqui no canal no YouTube, eu consigo me comunicar com vocês. Produzindo os vídeos que eu tanto gosto e falando dos assuntos que eu gosto. Ou seja, foi tudo uma grande conexão pra formar o meu trabalho aqui hoje. Okay. <laughs> auge. Mas eu acredito que o que mais me motivou mesmo foi a vontade de me comunicar com as pessoas e de eventualmente óbvio, né, transformar isso numa carreira, igual eu consegui. A Dani de Jesus perguntou pretende cortar as suas unhas bem curtinhas? Não, gente, porque eu corto as minhas unhas de vez em quando aí eu acho ela curtíssima e posto na internet aí vocês dizem, nossa, mas ela tá enorme ainda. Então, gente, auge. Eu suponho que tipo, uma unha bem curtinha mesmo seria o que? Tipo, nivelando assim com o um dedo jamais cortaria nesse tamanho né, gente, o auge. Ah, ele Lili Lopes perguntou, durante todo esse tempo de quarentena, você já sentiu ansiedade ou já surtou pra sair? Não, gente. Eu literalmente estou em casa desde o dia 24 de fevereiro. Eu estou em casa há 168 dias. Acabei de pedir pro meu calendário contar aqui. O que equivale a 24 semanas, 15 dias, 5 meses e 0 anos. Auge, ah, gente. Tô esse tempo todo aí em casa, né? 24 semanas. Ainda não saí pra nada. Tudo eu consigo fazer de casa. Eu não senti vontade necessariamente de sair, mas eu senti saudade de viajar, é isso que eu senti, gente porque na verdade eu realmente sou uma pessoa muito caseira, eu gosto de ficar em casa, óbvio que eu gostava de sair também, mas nunca foi tipo assim uma necessidade, tanto que não é tanto que eu me viro de boa em casa durante a quarentena, mas recentemente me deu uma saudadezinha de viajar e foi só isso né gente, o que provavelmente eu não vou fazer de novo até eu tomar a vacina, né meninas, era só o que eu queria gente, uma agulhadinha da vacina, ai meu sonho entendeu? A se perguntou qual a primeira coisa que vai fazer quando essa quarentena acabar, manda beijo, amo você um super beijo, Jassi. Eu não sei qual é a primeira coisa assim, que eu vou fazer. Talvez seja uma tatuagem que eu tinha marcado pra março e deu errado. Porque acabou sendo cancelado justo na época do início da quarentena. Mas também pode ser o meu cabelo. Tipo, eu tô me virando na quarentena, né? Eu tô cortando o meu cabelo em casa mesmo. Assim, não tá uma coisa perfeita, né? Mas tá assim, decente. Mas com certeza eu vou no barbeiro cortar meu cabelo de novo, né? Meu amor, pra ficar belíssima como eu fiz de profissional. Tudo pra mim. A Juju perguntou qual tipo musical você gosta de já escutou K-Pop? Então, eu já ouvi K-Pop, mas eu não ouço Realmente não é o meu estilo Eu escuto muito Pop, gente Muito mesmo Pop Mas eu adoro música dance Principalmente as que tem a batida mais oitentista Principalmente se misturar com Pop também, eu adoro Ultimamente eu tô ouvindo muito Rap Também tem PC Music que eu gosto de ouvir Algumas músicas mais alternativas, de rock alternativo Enfim, gente, eu escuto muita coisa Quanto a K-Pop, eu já ouvi algumas músicas de alguns grupos diferentes Mas eu não acompanho e eu não consumo A Duda perguntou Tu tira tua ou lá? de vez em quando eu tiro, né gente, se você nunca tirou a sua cutícula na sua vida, eu não recomendo que você tire deixa ela naturalzinha, perfeita mas assim como eu já falei aqui no canal antes eu tinha um vício chamado onicofagia que eu ruia muito as unhas, as minhas unhas eram tipo assim, gente, uma desgraça né meninas, hoje em dia, felizmente eu venci esse vício, né, mas na época que eu ruia as unhas, às vezes eu ruia até a cutícula, gente porque esse problema era horrível mesmo e acabou que deixou as minhas cutículas com um aspecto bem feio aí eu passei a tirar as minhas unhas ficarem bonitas, hoje em dia eu tiro com muito menos frequência, porque as minhas cutículas já estão recuperadinhas e tal mas de vez em quando eu ainda tiro, hoje em dia é quase nunca mesmo que eu tiro, mas raras vezes eu tiro. A Gabriela Brito perguntou, qual o melhor corretivo que já testou? Cara, assim eu tenho o meu favorito de todos os tempos que eu acho que é esse aqui da Natura, gente o Natura Aquarela, o corretivo de alta cobertura deles, a textura dele é muito boazinha, porque ele é aquele corretivo mais cremoso, mais grossinho, que eu adoro sabe? Que é super facinho de esfumar na esponjinha, nossa, tipo perfeito, a cobertura altíssima. Então, gente, eu amo de verdade. Eu sempre tenho aqui na minha coleção. A Ieda perguntou se eu pretendo adotar algum animal além do seu Yoshi. Então, gente, o Yoshi, né? O Sou Yoshi é o user do meu cachorro no Instagram. Mas o Yoshi é o meu cachorrinho. Então, Ieda, não. Não no momento. Eu tenho o Yoshi, que é o meu cachorrinho, mas também tem a Azuri, que é irmã biológica inclusive do Yoshi também, né? Que na verdade é da minha irmã. E também é uma Shih Tzu e vive aqui em casa. E também eu tenho a Kiara, que é uma Poodle que me acompanha desde que eu tinha 7 anos de idade, então tá tudo tranquilo, sabe? Quem sabe daqui a muito tempo, né? Mas eu realmente não pretendo por agora. A Camille perguntou, você realmente faz as unhas todos os dias ou só alguns à vontade? Gente, então, se eu estiver gravando muitos vídeos durante a semana, eu gosto de estar com unhas diferentes em vídeos diferentes, só porque eu realmente gosto, sabe? Tipo, eu troco o look, aí eu troco a unha, aí já combina tudo. Aí às vezes acontece de eu fazer várias unhas durante a semana, tipo, em todos os dias da semana, ou às vezes até mais de uma unha no mesmo dia, mas às vezes isso rola mesmo de eu trocar de esmalte todo dia durante uma semana ou vários dias seguidos. A Duda Saldanha fez uma pergunta ótima, eu adoro essas perguntas assim, qual o seu produto baratinho favorito? Então, gente, eu tenho vários mas com certeza eu vou fazer menções honrosas a esse pó aqui da Adversa, se eu não me engano ele é tipo uns 16 reais no máximo, que é o pó translúcido da Adversa, gente, eu acho esse pó maravilhoso e ele é super super super barato, mas além desse pó eu também gosto bastante do pó translúcido da Playboy, que se eu não me engano é mais barato ainda. Se eu não me engano, ele é uns 12 reais, mais ou menos, aqui na minha cidade. Esse podadiverso e aquele da Playboy são os meus favoritos, baratinhos. A Gabi Borges perguntou: se você não morasse no Brasil, aonde iria querer morar? Aqui no Brasil não é um lugar que é uma maravilha morar, mas também eu, eu não sei se eu me incomodo o suficiente pra querer me mudar assim de repente. Definitivamente eu preferia levar um tiro no pé do que ir morar nos Estados Unidos. Mas enfim, gente, eu não sei. Eu acho que talvez. Em Madrid, na Espanha, auge. Auge mesmo é que eu falo inglês, não quero morar nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem no Reino Unido. Aí eu falei Madrid, não sei falar espanhol, né? E vamos entrar num cursinho pra aprender a falar espanhol, né, meus amores? Porque meu espanhol é super básico. A Gabi perguntou, você se inspira em alguém? Sim, na minha mãe, porque ela é lendária. O Alex perguntou se eu participaria do Corrida das Blogueiras. Então, gente, não vai ter corrida esse ano, auge. E vamos de coronavírus cancelando tudo. A Daisy perguntou, colocaria silicone? Manda beijo, adoro os... suas dicas e unhas. Amor, você acha que eu vou colocar silicone aonde? O Tony perguntou, você teve muita dificuldade no começo do canal? Então, eu tive. Porque meio que no começo do canal, você não tá falando com ninguém, basicamente, sabe? As suas views vão ser entre 0 e 100, na maioria das vezes. Não vai ter muitos comentários, não vai ter gente com que você responder, às vezes você vai tentar fazer um projeto legal, vai faltar pessoas pra assistir ou pra participar. Mas isso tudo eram coisas que eu já sabia que iam acontecer assim que eu comecei o canal. Se você criar um canal, você não vai explodir e ficar conhecida de cara. Pode ser que isso aconteça se você tiver um conteúdo incrível e tiver a sorte de explodir logo de cara. Mas a realidade é que pra grande maioria dos criadores não é assim. Você vai passar pelo menos uns meses ali falando sozinho até você construir a sua comunidade de pessoas que te acompanham. Hoje em dia, eu tenho todos vocês aqui que me acompanham, que são inscritos aqui no canal, Estamos quase 90 mil pessoas por aqui Sempre estão assistindo, curtindo, compartilhando os vídeos Hoje em dia eu já consigo produzir um conteúdo legal E interagir de uma forma legal com vocês Mas basicamente essa era a dificuldade no começo Porque realmente eu já sabia editar vídeo Eu já tinha interesse em maquiagem Eu sempre soube fazer um estúdio de conteúdo muito bom A minha dificuldade mesmo era só construir o meu público Mas eu já sabia que isso ia ser difícil Porque no começo é difícil pra todo mundo O Germano perguntou Já sofreu por amor? Ouvindo o João junto, né? KKKKK Crying! <risos> Ai, meninas, o um auge, né? Estamos aí, sendo fã do João, desde quando? 2018, indo nos shows, chorando nos shows... Auge! A Cat perguntou, você se sentia desconfortável nas opiniões alheias quando você começou a se maquiar? Então, não, porque, tipo assim, ninguém nunca vinha falar nada pra mim e também se falasse, a pessoa ia escutar de volta. Tipo, gente, real, eu nunca fui de me importar com a opinião dos outros, literalmente. Se alguém gostou do que eu fiz, um beijo. Se alguém não gostou... Dois beijos pra essa pessoa também, segue com a vida dela. Porque, gente, eu sempre pude fazer tudo que eu quis na minha vida, então... Pra que que eu vou levar as opiniões de outras pessoas em consideração? Tipo, isso não faz nem sentido. A Júzio mandou uma pergunta... Ai, gente, minha amiga, entendeu? Tô com saudades. Perguntou qual a música que mais tem significado pra você. Cara, então, não tem um, assim, específico. Mas se eu fosse escolher duas, eu obviamente escolheria as que estão tatuadas em mim, né, meus amores. Mas que estarão em mim pra sempre, né? Até que algum dia eu faço a laser, mas não planejo, porque eu amo essas tatuagens. Eu acho que a primeira seria The Nights, do Avicii Que essa música foi muito importante pra mim, eu até tem ela tatuada Aqui no braço tá escrito One day you leave this world behind, so live a life you will remember E essa aqui tá escrito Reload, que é só o título de uma música que eu gosto bastante Mas tipo, é só porque eu gosto muito dessa música e eu quis tatuar ela Ela também tem um significado legal pra mim Aí se eu fosse escolher uma, seria The Nights, que é a que eu tenho tatuada no braço Gente, eu já respondi muitas perguntas, então vamos logo responder as últimas, tá? Pra acabar o vídeo logo A Irila Carolina perguntou Você pensa fazer faculdade? Manda um beijo. Beijo. Gente, essa é uma pergunta que eu sempre respondo no que Jordan, que eu não penso, eu já faço faculdade. Desde os meus 16 anos, na hora que eu saí do ensino médio, eu já entrei na faculdade. Eu curso publicidade e propaganda, e na verdade eu tô na metade do curso. Eu entrei com 16 anos, hoje em dia eu já tenho 18. Então, auge. A última pergunta é do Daniel. Pretende chegar aonde com a sua fama? Então, no caso, estou pretendendo primeiro chegar à fama, né? Auge. E aí de lá, a gente vê o que a gente faz. <risos> Não, mas sem zoeira. Claro que continuar criando conteúdo e fazer projetos incríveis, né? Que demandam mais público, que demandam mais pessoas participando. Enfim, né, meninas? Justamente ter a demanda pra esses projetos também, né? E continuar crescendo ao longo da carreira. Enfim, né, meninas? Não é uma única coisa em específico que eu pretendo. Não é o único lugar que eu quero chegar. Não é uma coisa só que eu quero. Então é por isso que eu nunca consigo ter uma resposta exata. Pra quando as pessoas me perguntam onde que você quer chegar. Qual é o seu maior sonho. Gente, eu não tenho um maior sonho. Eu tenho vários. E constantemente eles vão mudando. Eu vou realizando esses sonhos e essas metas E vão surgindo novos sonhos e novas metas Então realmente nunca para, gente Eu não coloco uma meta assim na minha vida Porque tipo, eu tenho 18 anos, cara Eu sou muito novo Se você colocar uma meta na sua vida e você atinge ela O que, é que você vai fazer depois disso? Eu hein tem muita coisa que eu quero, então, gente, é isso aí. <risos> eu acho que a gente já respondeu perguntinhas demais, né? Respondi muita gente, tem muita gente mandando pergunta ainda aqui. Eu tentei pegar umas lá do começo e outras do final também, pra ficar meio equilibrado, né? Tanto quem mandou lá no início, quanto quem tava mandando ainda. Mas essas foram as perguntinhas de hoje. Se você gostou desse vídeo, gostou de me ver respondendo as perguntinhas de todos os temas, todas as curiosidades de vocês aqui hoje, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo o que, que você achou, se a sua pergunta entrou no vídeo, se ela não entrou no vídeo. Eu sempre peço as perguntinhas ou pelo Instagram ou aqui na comunidade no YouTube, por isso que é interessante que você se inscreva no canal, ative as notificações aqui do canal e também me siga nas minhas redes sociais e ative as minhas notificações de post, principalmente do Instagram. Inclusive, né, já vou fazer um merchan. Considere-me seguir nas minhas redes sociais, eu sou a no Instagram, Twitter e TikTok. Em todas essas plataformas eu crio conteúdo de beleza. Eu sempre posto fotos e vídeos de maquiagem no feed, fotos de looks. Tô sempre nos stories conversando com vocês, falando de destaques, de esmalte, de unhas. Enfim, vai lá me seguir que super vale a pena. Em todas as minhas redes sociais, eu sou arroba Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal também com seus amigos. Isso é muito importante para o desempenho do vídeo e também para o crescimento do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse